Bem, a minha experiência com a doutora Ananda é, é o seguinte, eu procurei ela pra gente fazer um clareamento dental muito por conta que eu trabalho com o youtuber, né, acho que eu esqueci de falar meu nome, eu sou o Renan, <risos> mas enfim Por conta de trabalhar com a minha imagem, eu ficava meio sem graça, de sorrir, porque eu tinha um dente muito amarelado Eu tinha a noção que era por causa da gengivite, que eu, enfim, não cuidei muito da boca ao longo da vida, sabe como é que é Então eu procurei ela poder melhorar os meus dentes, melhorar o meu sorriso, para eu me sentir mais confortável em frente à câmera como eu tô aqui agora é, os resultados são incríveis, eu me sinto muito mais feliz hoje, muito mais livre pra sorrir, Como estou sorrindo agora pra vocês. Então eu acho que eu já tendo resolvido esse problema, que o resto é só meio feio mesmo, não dá pra corrigir não. Mas eu já tendo resolvido isso, já melhora muito minha autoestima, muito mais minha confiança pra conversar com outras pessoas, pra poder gravar e pra poder vencer na vida, posso dizer assim. <música>